TVC Emprego, caneta, papel, para anotar aí certinho, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está procurando uma oportunidade de emprego e a gente vai dar aquela força para você e já, desde já, desejando boa sorte também, porque claro, de sorte, né, que o mercado está cada vez mais competitivo. Então, vamos para lá, então, com a primeira oportunidade de emprego, estoquista. R$ 1.50,0. telefone para contato, ó, 67981740473, é a vaga para a loja que trabalha no ramo de forro e fica na avenida Filinto Miller, a pessoa interessada deve entrar em contato pelo telefone e levar o currículo até o estabelecimento, combinado? Então anota aí, deixa um pouquinho lá diretor, calma, voltou, não, já é outro, isso, deixa aí, calma, 981740473, combinado? Agora sim, vamos para a segunda oportunidade de emprego desta segunda-feira, operador de caixa, 1.550, mais benefícios, telefone para contato, 35097114, é a vaga para trabalhar em um supermercado, a empresa oferece plano de saúde, Vale Compra. Combinado? Então é 3509-7114, R$ 1.550, mais o plano de saúde, mais o Vale Compra, que são considerados como benefícios. E o terceira, a terceira oportunidade de emprego para esta semana é estágio de Direito. Então tá aí ó, quem tá cursando Ciências Contábeis, salário aí da Bolsa, mil reais. O telefone para contato. 992639415. As oportunidades são para acadêmicos de direito e ciências contábeis. Então, se você está cursando direito ou ciências contábeis, está à busca de um estágio, olha aí a oportunidade, tá bom? A seleção é para formação de cadastro de reserva. A jornada do estágio será de 4 horas diárias em turnos a ser definido, com a Bolsa Auxílio no valor de R$ 1.000,00, mais o vale-transporte diário de R$ 8,80. Olha que bom, hein? Tá então, estágio para os acadêmicos de Direito e Ciências Contábeis. TVC Emprego. Ah, não anotei, Israel, perdi. Calma, calma. Daqui a pouco já vai estar é, disponibilizado em nosso portal. Terminou o TVC agora, Corre lá no portal RCN67, que todas essas vagas estarão disponíveis lá, com o endereço, com o telefone, para você entrar em contato, levar o seu currículo e quem sabe já começar o mês de maio aí trabalhando, que é muito importante.